Varigone NSP. Suporte para veias saudáveis. Este produto já recebeu muitas críticas positivas. Grande suporte para minhas veias. Resolveu o problema que eu estava tendo nas pernas. Não há mais dor. Funciona bem. Fiquei muito satisfeito com Varigone. Realmente ajuda a dor na minha perna direita devido a um problema de circulação. Três por dia. Funciona bem. Estou no meu segundo frasco e não sinto mais desconforto nas pernas devido a décadas de varizes. Todos são ótimos, você pode senti-los trabalhando. Percebi imediatamente a capacidade de ficar mais tempo em minhas pernas sem ter que sentar ou elevar minhas pernas. Eu amo como funciona nas minhas pernas de 75 anos. Acabei de terminar minha primeira garrafa, mal posso esperar para pegar a próxima. Eu estava procurando isso por muito tempo. É muito bom. Este produto funciona muito bem. Varigone apoia a saúde, força e função das veias, ajuda a suportar o fluxo sanguíneo ideal para o coração e a perna, suporta a circulação. Ingredientes: castanha da Índia, aesculus hippocastanum, extrato de semente em pó, agente de volume, celulose microcristalina, invólucro da cápsula, gelatina, ácido eláscoórico, vitamina C, pó de semente de fenogrego, trigonella foenum graecum, rotina de pagode japonês, sufora japonica, gomos, espridina, Bioflavonoides cítricos, antiaglomerante, sais de magnésio de ácidos gordos. Servindo também duas cápsulas. Quantidade por duas cápsulas. Vitamina C, 97 mg. Extrato de semente de castanha da Índia, a esclus hipocastanum, referenciado a 20% de China, 350 mg. Semente de feno grego, trigonela graecum, com 90 mg. Rotina da árvore do pagode japonês, sufora japonica, 60 mg. Espridina 8,4 mg. Bioflavonoides cítricos 60 mg. Ingrediente-chave. Extrato de semente de castanha da Índia. Rotina. Bioflavonoides cítricos. Vitamina C. Relevância deste produto. Quem precisa do Varigone NSP? A grande maioria das mulheres que deram à luz têm veias problemáticas. Os homens também estão interessados neste tópico. As hemorroidas não acontecem apenas após o parto. A prevenção de problemas com veias, em geral, diz respeito a todos. Tratamento cirúrgico de varizes. Amplamente aplicado. Um procedimento altamente solicitado. Escleroterapia, a introdução de uma substância em uma veia que desliga a veia. A veia se transforma em um cordão de tecido conjuntivo. Sem veia, sem problema. Varizes. Complicações. Porque veias problemáticas representam um perigo para a vida. Embolia pulmonar, motivo mais do que suficiente para começar a prevenção. Embolia pulmonar. Uma embolia pulmonar é um vaso sanguíneo bloqueado nos pulmões. Pode ser fatal se não for tratada rapidamente. Aconselhamento não urgente, consulte um médico de família-se. Você sente dor no peito ou na parte superior das costas. Você tem dificuldade para respirar. Você está tossindo sangue. Estes podem ser sintomas de embolia pulmonar. Você também pode sentir dor. Vermelhidão e inchaça em uma das pernas, geralmente na panturrilha. Estes são sintomas de um coágulo sanguíneo, também chamado de trombose venosa profunda. Porque a remoção das veias, ou seu desligamento por escleroterapia ou laser, não resolve todos os problemas das veias. O aumento da coagulação sanguínea e a falha da válvula são um problema sistémico. Resolver o problema em um só lugar não corrige o erro do sistema. Onde mais pode haver problemas com veias? Onde quer que haja veias? Tanto as hemorroidas quanto a dor pélvica crónica também podem estar diretamente relacionadas à condição das veias e de seu aparelho valvular. A insuficiência venosa crónica, IVC, é uma condição mais comumente causada pelo mau funcionamento, incompetente, das válvulas nas veias. Essas válvulas incompetentes dificultam que as veias enviem efetivamente o sangue das pernas para o coração. Em uma veia de funcionamento normal, as válvulas unidirecionais se abrem para empurrar o sangue em direção ao coração e depois se fecham para manter o sangue avançando. Quando essas válvulas não funcionam adequadamente e não fecham, o sangue pode fluir de volta para a veia. Como resultado, as veias permanecerão cheias de sangue. Válvulas fracas. As válvulas venosas são feitas de uma proteína chamada colágeno. As características do colágeno variam ligeiramente de pessoa para pessoa, com algumas pessoas produzindo colágeno mais flexível, enquanto outras produzem uma versão relativamente mais rígida. Se você estiver no último grupo, suas válvulas podem ser mais suscetíveis ao desgaste e mais facilmente danificadas. Colágeno. Suplementos dietéticos. Você sabia que o colágeno representa mais de 30% de todas as proteínas do corpo? Em lugares diferentes, existem diferentes tipos de peptídeos de colágeno. O tipo 1 é, acima de tudo, o material de construção da pele, ossos, tendões e ligamentos. O tipo 3 pode ser encontrado na pele e nos vasos sanguíneos. Nosso colágeno combina os dois tipos de peptídeos, e é uma proteína com maior solubilidade. É sem glúten, sem lactose. Palio e seto amigável e, claro, não geneticamente modificado. Nosso colágeno combina os dois tipos de peptídeos e é uma proteína com maior solubilidade. Sobre o suporte para o aparelho valvular das veias. O fortalecimento do tecido conjuntivo em geral também é uma ajuda para o aparelho valvular das veias. Melhorar a aparência. O rosto também responde ao suporte nutricional. Ajuda para embarcações. Aparelho ligamentar. Cartilagem. Todo o tecido conjuntivo que está presente no corpo humano. Juntamente com o colágeno, usamos a condertina com grande sucesso ao longo dos anos para apoiar as veias. Cenário Varizes da pequena pélvis, Síndrome pélvica congestiva Quantas mulheres sofrem devido à dor pélvica crónica? Ninguém sabe o número exato. Em que porcentagem dos casos está diretamente relacionado às válvulas das veias? Síndrome de congestão pélvica Os sintomas da síndrome de congestão pélvica são Dor pélvica profunda e incomoda a dor piora após posições eretas, como ficar de pé e sentar. A dor piora após o exercício, como caminhar, correr e levantar pesos. Dor durante ou após a relação sexual. Dor nas costas e coxa. Varizes ao redor dos órgãos genitais e nas pernas. A causa subjacente é devido ao refluxo, na direção inversa, da veia ovariana que pressiona e sobrecarrega as veias pélvicas, levando ao alargamento das veias pélvicas, congestão e, portanto, dor. A síndrome de congestão pélvica parece ser uma causa pouco reconhecida e subdiagnosticada de dor pélvica em mulheres. Como a dor pélvica crónica pode ser causada por uma variedade de condições, o diagnóstico da síndrome de congestão pélvica costuma ser adiado, pois os médicos estão mais inclinados a organizar exames para descartar condições mais sinistras, como infecção, inflamação e câncer no intestino e em outros órgãos pélvicos. Varizes da pequena pélvis, Comprometimento significativo da qualidade de vida. Nos sintomas desta doença, não há indícios claros de que você precise procurar um problema nas veias da pequena pelve. E os sintomas são semelhantes a outra doença, muitas vezes são tratados para eles. Quais são as soluções? Se a doença ocorreu, a medicina oferece métodos e operações conservadoras. Se uma operação é necessária, ela é realizada. Agradecemos à medicina e aos médicos por sua ajuda e todas as oportunidades oferecidas para manter a saúde. E porque os suplementos NSP são necessários para qualquer solução. Porque o número de veias não muda. Na verdade, eles podem ser menos. Mas inicialmente eles foram criados exatamente da mesma forma que foram criados. Não há garantia de que uma operação bem-sucedida em um local proteja as veias em outro local de processos globais que ocorrem, por exemplo, no nível hormonal. Ou no sistema de coagulação do sangue. Ou no tecido conjuntivo. Por falar nisso. Para qualquer patologia, a possibilidade de terapia conservadora é sempre considerada. Por que não perguntar ao seu médico sobre a possibilidade de usar venotonicos naturais? Naturalmente e inegavelmente. Os produtos da empresa NSP são criados para prevenção ativa. O valor da prevenção está no seu início oportuno. Varigone NSP combina bem com ômega 3, condretina, colágeno. Nós criamos honestamente. Nós criamos para você. A cada semana, produzimos milhões de cápsulas, comprimidos e outros produtos. Sabemos que foram produzidos de forma justa, porque nós os produzimos.